Cara, então, Alisson, eu não faço a mínima ideia. O nome não tá como Spam Cachota? Quem porra é Cachota, Alisson? Você tem que entrar em contato com o suporte da Twitch, véi. Ó, oh, oh, fui te dar mil, uh, mil bits, aí eu comprei e tal. E recebi um e-mail da Twitch e não vi que tinha ido pro Spam. O nome tá como Spam Cachota. Meu Deus, agora que eu percebi. Meu senhor, eu sou burro. Eu pensei cara, que cara queria me dar um golpe e ele me deu um golpe. E ele me deu a porra de um golpe E ele me deu um golpe eu, eu pensei que era um golpe, mas era outro golpe Por isso que eu achei estranho o negócio do cachote Eu digo, peraí, mil bits Porra, Alisson, vai se fuder, meu irmão Cara, essa é nova, pô Nunca vi, nunca participei de um momento desse, não Gostei Ligado? Era você falar, ai, Bates, não cai em Pô, cego eu juro a você, cara, porque o nome dele é Alisson e o filho da puta falou Caixota? Tipo, eu li as paradas, tá ligado? Mei lá, mei cá. Eu falei, peraí, pô, o cara comprou em Alisson e como é que veio o nome Cachota? Não, pera aí, Luan, mas o, mas o beijo é de qualidade, pô. Essa eu gostei, essa foi boa. Essa me fez pensar. Na verdade, não, né? É porque eu, acho, eu fiquei intrigado, mas foda-se. Vamos botar pro CS Italy aqui.